Tá com o funcionário desmotivado na lotérica, que não tá conseguindo vender muito? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como incentivar mais eles e às vezes sem nem mesmo precisar gastar dinheiro. Bora nessa? Bora lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Muitas vezes a gente escuta os lotéricos e os colegas de operador de caixa dizendo o seguinte, ah, os meus colegas não estão muito motivados com vendas, o que, que eu posso fazer para poder ajudar eles? E agora eu vou te dar algumas dicas para poder fazer isso. A primeira coisa é ter em mente que se ele está desmotivado, talvez ele não tenha muito claro o que, que ele pode ganhar trabalhando e dando mais resultado para a lotérica. E aí vem a primeira dica. Em primeiro lugar, tenha metas para a sua equipe. Uma vez que você define metas, Mentalmente, você cria gatilhos dentro da mente da pessoa para que ela tenha algum lugar a chegar. Se você deixar ela lá no caixa o dia inteiro vendendo, é possível que tenha momentos que ela cruze o braço. Não se preocupe muito em vender. Sabe como que a gente percebe isso? Se você vê que o operador de caixa está ficando no WhatsApp. Isso já é uma característica de que ele não tem muito para onde ir. Ele só está ali por estar. Eu vou te contar uma história rapidinha para você poder entender isso. Certa vez, uma mulher estava caminhando por uma pequena estrada e ela viu que tinha algumas pessoas quebrando pedras. E ela perguntou para a primeira pessoa: "O que você está fazendo?" A pessoa disse: "Estou quebrando pedras. Você não está vendo?" Ela andou mais alguns metros, uns 15 20 metros, encontrou a segunda pessoa e disse para a pessoa: "O que você está fazendo?" E a pessoa disse: ora estou ganhando meu ganha-pão. Estou fazendo isso. Estou simplesmente fazendo meu serviço." E aí ela não conformada com aquela resposta Andou mais alguns metros e encontrou mais uma pessoa e perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? E a pessoa disse para ela, eu? Ora, você não está vendo? Eu estou quebrando pedras para poder ganhar o meu ganha-pão, mas de verdade mesmo, eu estou construindo aquela catedral lá ó, que você está vendo, que a gente está fazendo. Entenda, algumas pessoas vão ver que estão quebrando pedras, outras vão ver que estão simplesmente ganhando o pão delas e outras vão perceber que estão construindo algo maior. Se você der metas para elas, elas vão ver se é algo maior e vão começar a buscar isso e vão ter um propósito maior do que simplesmente ficar atrás de uma máquina, oferecendo um bolão de qualquer jeito e atendendo de qualquer jeito. Ou oferecendo um bolão e trabalhando no dia a dia ali de uma maneira suada, difícil, mas ainda assim fazendo o trabalho delas. Muitas vezes as pessoas não estão desmotivadas porque elas não estão comprometidas. Muitas vezes elas não estão motivadas porque elas não entendem qual é o caminho que elas estão seguindo. A outra dica que eu quero te dar, é então além das metas e de deixar claro isso para elas, é perguntar aquilo que é importante. Pequenos prêmios que você pode fazer, por exemplo, quem vender mais bolão esse mês vai ganhar uma sanduicheira. Nossa, uma sanduicheira custa tão pouco, com menos de 50 a 60 reais, pelo menos quando eu estou fazendo esse vídeo, você consegue comprar um produto desse e você vai aumentar as suas vendas. Acredite, isso é possível. Essas são algumas dicas que eu tenho para você para poder aumentar as vendas. E se você tiver novas dicas de como motivar o seu time, de como incentivar o seu time, veja, aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro vídeo com 1.501 maneiras que eu li num livro de como fazer isso. É claro que eu não falo todas elas, mas eu dou algumas dicas para você. Ó, esse número de telefone aqui, ó, manda para mim a palavra VIP. Eu vou te enviar conteúdos exclusivos toda semana para você poder melhorar suas vendas.